Oi, queridos, vamos falar um pouco da parte técnica agora. Mais do que ficar naquela decoreba de teorias, eu quero explicar por que o papel do AT é tão importante e também explicar como que a gente vai. Eu sei como é, eu sei o que é a gente ir em congressos, a gente assistir aulas, chegar todo empolgado para atender uma criança e ela começa a fazer um monte de coisas e aí você... Não tem ideia de como usar toda aquela teoria, todo aquele estudo que vocês estão vendo nos livros na prática com aquela criança. Então, o curso é muito voltado para a parte prática mesmo. Eu vou explicar agora só o porquê que a gente precisa atuar e o quanto é importante a intervenção de vocês correta todos os dias. Vamos falar um pouco então meu assunto predileto, que é neurociências. Então, primeiro, o que a gente precisa entender, é que a nossa terapia, ela não é uma terapia de entretenimento. Ela não é uma terapia de brincar, simplesmente. Claro que ela é lúdica. Claro que envolve brincadeiras e atividades legais que a gente precisa da criança motivada. E é por isso que a primeira coisa que você vai fazer vai ser chegar na casa dela e olhar o que ela gosta de fazer, Onde ela mexe? Por que, que ela mexe em determinados objetos? Qual que é o objetivo dela com aqueles objetos? Será que ela gosta de ver movimentos? Será que ela busca os pais? Será que ela gosta de brinquedos? Gosta de uh, brilhos? O que, que ela gosta? Que, qual é a função que ela busca nos objetos? O que, que estimula essa criança e deixa ela feliz? Muito bem! E aí, nós vamos uh, separar essa, essa discussão para aula de aba, tá? Que daí são os reforçadores dessa criança. E aí, a gente vai aplicar as técnicas. E por que aplicar as técnicas corretas? Por que que não posso ficar só brincando do que a criança quer? Por que que eu não posso ficar fazendo só o que ela gosta? Porque fazer isso é mais do mesmo. Se a gente ficar fazendo só o que a criança já tem no repertório dela, se a gente ficar fazendo só o que a criança já sabe, ela não vai aprender nada novo. E aprender uma coisa nova significa a gente fazer um efeito dentro do cérebro dela. Então a aprendizagem, ela constitui uma mudança química e estrutural dentro do nosso cérebro. Vamos estudar um pouquinho de neurociências, então, para a gente entender como essa mudança é feita lá dentro do cérebro. Nós temos neurônios, bilhões de neurônios dentro da nossa cachola. E esses neurônios, eles são ligados a outros neurônios por redes neuronais. Então, a gente tem um axônio que passa a informação para esses outros neurônios e nós temos dendritos que pegam a informação que são que recebem essa informação então nós temos neurônios axônios nós temos dendritos nós temos redes neuronais com isso nós temos redes neuronais dentro do cérebro nós temos o poder com as experiências que nós vivenciamos, nós temos o poder de modelar, de manipular, de alterar essas conexões de acordo com os estímulos que são recebidos do ambiente. Então, todos nós, todos nós. Por isso que quanto mais uh, a gente faz, por exemplo de uma ativa, estuda alguma coisa ou faz alguma atividade, você vai ficando melhor naquilo, porque você vai criando redes relacionadas àquilo. Vou dar um exemplo. Quando você aprende um instrumento musical, no começo é super difícil de tocar, depois, com o passar dos anos, dos meses de treinamento, você fica muito mais hábil. E aí quando você vai olhar, nossa, olha como eu era, se você tem vídeos filmados, você vai olhar e vai falar, nossa, olha como eu fazia. Então a aprendizagem, ela é um acúmulo de novas redes neuronais. E tudo que a gente vive, tudo que a gente experiencia, tem um efeito direto dentro do nosso cérebro, tem um efeito direto nessas produções de redes neuronais. Então, quando a criança fica fazendo só o que ela quer, só o que ela já sabe, ela não está produzindo novas redes. Ela está usando as redes que já existem, porque já foram produzidas no passado e ela fica só usando ali o que já tem. Quando nós trazemos um programa novo, como quando a gente faz uma atividade nova para a criança, aí sim... Ela faz, estica e faz uma nova sinapse. Sinapse é a transmissão sinapse, para quem tem interesse em pesquisar mais. É a transmissão da informação, é quando faz a magia da passagem da informação. Então, essas sinapses são super importantes. Quanto mais sinapses, quanto mais transmissão de informações, a gente tem, mais enriquecido o nosso cérebro fica. Mais a gente tem uh, aprendizagens. Então, por exemplo, a gente tem exemplos de crianças... Uh, tem, um, tem um experimento com crianças romenas. Teve uma época que essas crianças... Na Romênia, elas eram institucionalizadas no período da guerra e ficavam em orfanatos sem estímulos, sem acesso a estimulações ideais. Ficavam largadas, não tinha quem cuidasse. Então, elas passavam né, até necessidades, ficavam todas juntas num berço, não eram atendidas, não recebiam estímulos, ficavam praticamente ali. Só sobrevivendo, muitas não sobreviveram, mas as que sobreviveram, sobreviveram com muito é, prejuízo na aprendizagem. Então algumas, quando ficaram, como ficaram anos nessa situação sem acesso a estímulos externos, uh, mal sendo atendidas e higienizadas, elas ficaram com muito poucas redes de informações, então elas ficaram, aprenderam muito pouco, elas foram privadas de estímulos. E aí, a gente tem ali um cérebro que tem só uma sinapse aqui, outra sinapse ali e não tem, não é enriquecido, enquanto um cérebro de uma criança super estimulada parece um ninho de passarinho de tantas redes entre os neurônios e é isso que a gente quer fazer.